Eu estou no Fórum da Andef em São Paulo, no Fórum de Inovação para Sustentabilidade na Agricultura. Estou com um dos sócios, Alexandre Mendonça de Barros, AMB Associados. Um dos assuntos tratados no evento hoje foi a lei dos agrotóxicos e a morosidade no processo de aprovação. Alexandre, a competitividade do Brasil diretamente afetada por essa questão? Sem dúvida. Nós fizemos um levantamento de quantas moléculas né, estão em avaliação... E chegamos aí a 36 novas moléculas que estão sendo avaliadas. O tempo médio de aprovação está levando quase oito anos, ao passo que em outros lugares do mundo isso leva 2 anos, 2 anos e meio. Ou seja, quase 4 vezes mais o tempo para aprovar uma molécula. Nossos concorrentes já estão com essas moléculas usando. Várias delas, os Estados Unidos já usa, a Argentina já usa, a Europa já usa. Obviamente isso tira a competitividade. Né? O estudo mostra também com clareza que as novas moléculas permitem ganhos expressivos de competitividade, de ganhos de produtividade e que geram muito mais renda. O nosso trabalho aqui foi tentar mostrar qual é o custo econômico de não aprovar no ritmo esperado essas moléculas. Falou, Alexandre, falando em números como foi abordado durante a tua palestra apresentação, tem números econômicos que apresentam o que essa morosidade representa e também números de produtividade. Pode me explicar um pouquinho mais sobre este assunto? Nós tentamos estimar o impacto de não ganhar a produtividade na economia brasileira toda, porque na medida que a agricultura está conectada ao resto da economia, por vários canais, né? você compra tratores, você... os tratores compram aço que mexe com a indústria de aço, que mexe com a indústria de borracha, ou seja, há um elo multiplicador desses efeitos, isso produz um efeito no emprego dos brasileiros, se eu aumentar a produção, tem uma capacidade de multiplicar positivamente a renda e o emprego, e os números são impressionantes, se nós pegarmos as principais culturas brasileiras, e se a produtividade dessas culturas aumentasse 10%, nós teríamos um milhão e meio de empregos sendo gerados direto na agricultura, indiretamente ou induzido na economia como um todo. Teríamos um aumento do PIB agrícola de 12 bilhões e meio. Teríamos ganhos na exportação da ordem de superior a 30 bilhões. Nós teríamos expressivos ganhos de arrecadação, tributários, porque também... É importante ver que ao mexer com a economia como um todo, a economia cresce, a arrecadação cresce. Estimamos, entre os tributos federais e o ICMS, algo ao redor de 7 bilhões de reais adicionais só desse incremento de produtividade. Então vejo o custo da morosidade na aprovação das moléculas. Eu tenho um menor dinamismo no ganho de, de produ da produção, que por sua vez se multiplica por toda a economia. Então acaba sendo uma perda muito grande essa morosidade, essa demora. Alexandre, é considerado contraditória a afirmação que os grandes eventos que trazem tecnologia para o produtor, por exemplo, as novas colheitadeiras, tratores, auxiliam o produtor rural na produção rural, porém os defensivos agrícolas param por oito anos para chegar no mercado. Correto. Há um tratamento muito diferenciado entre as diferentes classes de inovação na agricultura você não tem nenhuma barreira praticamente a mecanização, digitalização, informática. Nós avançamos hoje, a CTN Bio, na área biológica as aprovações são mais rápidas, não são tão morosas, em coisa de menos de dois anos estão aprovadas, nossas, novas tecnologias ligadas à biologia, mas quando se trata da química, nós estamos vendo essa morosidade que não tem cabimento e não tem paralelo no mundo. Então pelo tamanho da agricultura brasileira, pela importância que o setor tem no país e no abastecimento mundial, é, me parece absolutamente contraditório ter uma amorosidade tão grande. Esse é um assunto, um canhar de Aquiles, do agronegócio brasileiro, que nós brasileiros temos que encaminhar da melhor maneira possível. E é isso que o Fórum aqui de Inovação e Sustentabilidade trouxe como um desafio a ser superado é, para os próximos anos. Correto, eu conversei com Alexandre Mendonça de Barros, ele é sócio da MB Associados, eu estou no fórum da Andef. Aline Merladete para o portal Agrolink.